Árvore de Natal Super Tumblr E aí meus coco monstros mais lindos do mundo Tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Seixe e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Hoje em dia você encontra árvore de natal por aí de tudo quanto é jeito Eu tava pesquisando um pouco os valores de árvore de natal E tem árvore de natal custando mais de 700 reais Vocês não têm noção monstrinhos de como tá caro a árvore de natal por aí Então as mangas Vão buscar graveto e fazer junto comigo essa árvore de Natal Super Tumblr! Mas antes. Se inscreve no canal e clica naquele sininho maroto pra você receber todas as notificações antes de todo mundo. E é lógico, monstrinho quer monstrinho? Logo deixa um like no começo do vídeo. Monstrinhos, essa árvore ela é super diferente, mesmo ela sendo de graveto e um pouco rústica, como ela é pequenininha e tem uma pintura super fofinha, ela combina com tudo e onde você quiser colocar. Como eu queria uma árvore de Natal diferente pra poder decorar um pouco o meu quarto, eu tava sem dinheiro pra comprar, esse modelinho de árvore de Natal que eu vou ensinar pra vocês se encaixou certinho no que eu tava precisando e fica super super fofinho. Bora aprender comigo a fazer essa árvore de Natal. Você vai precisar de gravetos, eu usei um suporte para vaso para ser a base da árvore, mas você pode utilizar qualquer pedaço de madeira, cola quente, pincel e tinta prata. Para fazer essa nossa árvore a gente vai precisar de mais ou menos 30 gravetos finos e grossos e de tamanhos grandes e pequenos. Começando com um graveto mais grosso e um dos maiores que eu peguei, eu colo ele no suportezinho. Depois, eu vou adicionando cola no centro desse graveto e vou colocando outro por cima. E eu vou fazendo isso intercalando as posições e os tamanhos do graveto, sempre do maior para o menor. Like a fresh cut tree, I fall. Chegar na pontinha da árvore, os gravetinhos menores vão estar certinho e a gente vai ter aquele formato de árvore de Natal. Para dar aquela cara de árvore de Natal, com os mesmos gravetos fininhos que eu coloquei no topo, eu faço uma estrela de cinco pontas. Eu começo pintando a estrela, eu sujo o pincel e eu vou passando aleatoriamente pela estrela. A ideia é essa, que a gente não pinte tudo de prata, a gente só suja a madeira. Eu faço a mesma coisa pelo resto da árvore. Vou sujando o pincel e vou passando aleatoriamente pelos galhos. Como eu já disse, a ideia é sujar a árvore de tinta prata. Então não precisa se preocupar, ninguém aqui precisa saber pintar muito bem para conseguir fazer essa árvore. Música Para finalizar tudo, é só colar a sua estrela na ponta da árvore e pronto! Coloque bolinhas, luzinhas, deixa a sua árvore incrível para o seu Natal! Apontando para quem é cristão. Então, um feliz Natal, tudo de incrível e maravilhoso para você e para sua família. E para mim, um feliz Yule, porque eu sou o Ica, afinal de contas, né? É diferente. E você aí do outro lado que não sabe o que é Yuli, confere esse vídeo aqui para você entender um pouquinho mais sobre o Natal das Bruxas. E para todos os monstrinhos aí do outro lado que são bruxinhos assim como eu, um feliz Yuli, muita luz, muita energia, tudo de bom para esse sabá maravilhoso que a gente comemora. É isso aí, eu amo muito vocês, até a próxima e falou!